E aí galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a Binomo e vou mostrar pra vocês a estratégia que tem feito eu ganhar dinheiro aqui na Binomo então todo mundo tem falado de trading e negociações online e então eu resolvi trazer um vídeo da Binomo que é a melhor plataforma para negociações online e deixando claro que a Binomo é para maiores de 18 anos e existe o risco de perda de capital, por isso que a gente tem que aprender e estudar pra minimizar esses riscos então essa aqui é a Binomo, tá bom? E pra você que não entende nada, basicamente é o seguinte, você faz uma análise do gráfico e você vai decidir se ele vai vir pra cima ou pra baixo. Aí você faz a sua análise, seu estudo, você determina aqui o seu investimento e você realiza o lucro acertando ali a previsão de onde vai o gráfico. Muito simples, né? Aqui do lado esquerdo também você pode ver que tem um cantinho chamado Educação. Aqui eu sugiro você entrar, né? Cria sua conta já na Binomo, os links estão aí embaixo, né? E aí, você entrando aqui, você já vem pra essa parte para poder aprender o que é a negociação, como negociar na Binomo, como fazer depósito, como retirar fundos, o que são os gráficos, tudo tá mostrando aqui vale muito a pena você que é iniciante e é muito importante falar também para a gente começar, que a gente tem dois tipos de conta aqui na Binomo, a conta real, que é o seu dinheiro real que você pode investir se você quiser e a conta de demonstração essa conta aqui basicamente é pra você treinar, então é muito legal para você dar aqueles seus primeiros passos, tá, em uma conta infinita, sem riscos, né, você treina aqui com um dinheiro fictício então vale muito a pena você começar na conta demo, depois que você estiver seguro a Aí sim, eu sugiro ir para conta real. Bom, e para ir para conta real, então, né, vou clicar aqui Conta Real, ok? E aqui eu vou vir na parte de depósito, galera. Aqui na parte de depósito, tem diversas maneiras que você pode depositar. Aqui depois o saque é a mesma coisa. As principais aqui: Pix, boleto, PicPay, também tem criptomoeda, enfim. Vou vir em Pix. Vou selecionar aqui, ó, 300, tá? Selecionei aqui 300, tá? De acordo com a minha realidade. Você vê qual que é a sua realidade aí, ok? Tem um bônus de depósito aqui, por exemplo. Olha só. Cliquei para depositar. Vai carregar aqui um QR code para eu estar tá fazendo Pix. Ó, vocês podem ver eu fazendo Pix aí. E pronto, como vocês podem ver, muito rapidamente, já tô com 360 reais aqui na conta. 300 de depósito e 60 de bônus. Olha só que bacana, galera! Vale muito a pena, né, esse bônus aí que a gente ganhou, fechou? E agora é o seguinte, pro vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês uma das estratégias que eu tenho usado para lucrar aqui na Binomo Então eu vou tirar minha câmera rapidinho aqui para vocês verem certinho onde eu tô clicando que na parte de ferramentas de negociação, crocodilo, que seria em inglês alligator, tá? Eu uso essa estratégia aqui no momento, fechou? A gente vai botar as seguintes cores aqui, ó, roxo, verde e vermelho, ok? Utilizar aqui. E aqui é muito simples. Primeiro, por que chamar alligator? Porque é como se fosse um crocodilo. Vocês podem ver que forma aqui, ó. Olha só. Não parece um rostinho de um crocodilo? Aqui a parte de cima, né? Aqui o vermelho é a língua e aqui é a mandíbula, a parte de baixo. Que é dito como mandíbula, lábios e dentes. Enfim, mas dá para entender, né? O importante é mais o conceito do que os nomes. E basicamente, quando a linha é vermelha e a verde cruza essa linha roxa, como aconteceu aqui, ó, tá vendo? cruzou aqui ó, de cima para baixo, significa então a tendência de baixa. E é basicamente o seguinte aqui que funciona, tá? Como vocês podem ver aqui, temos os dois exemplos. Quando a linha aqui verde e a linha vermelha cruzam aqui, né, assim ó, nesse sentido, a linha roxa Então a gente tem a tendência aqui, ó Subiu, tá vendo a tendência aqui subindo Já o contrário é o movimento ao contrário Então a linha verde aqui e a linha vermelha Cruzaram aqui a roxa Mostrando aqui que teve uma queda É muito simples da gente perceber isso, né Vou fazer aqui para vocês verem Muito simples a gente entender, ó Tá vendo aqui? Olha só aqui, né A gente pode ver aqui Muito simples E aqui também a gente consegue perceber, ok? E obviamente legal é você tentar pegar o momento correto, né Então no momento aqui, ó que rompe a linha roxa, né, em direção para cima, ou no momento que romper aqui em direção para baixo, você fazer a operação. Então, obviamente, agora a gente tem que analisar aqui os pares, para a gente ver o um melhor momento, ok? Então vamos tentar pegar aqui algum bom gráfico, fechou? E eu vou dar uma analisada aqui, eu já volto com alguma operação para vocês. E bom, galera, agora eu realmente estou aqui na conta para operar, já tem aqui um saldo maior, ok? E basicamente aqui achei o par GBP/USD e aqui a gente consegue analisar claramente o que a gente viu da estratégia alligator. Então a gente vê aqui que acabou de romper a linha roxa, né? Aqui a linha verde e a linha vermelha romperam para baixo a linha roxa, ou seja, tendência de queda. Vou estar tá fazendo então aqui a análise para baixo e vamos estar tá esperando, ok? E bom galera, como vocês puderam ver aqui, então deu certo, foi para 549 galera. Então muito legal, que vocês podem ver ó que eu investi aqui 300 e teve a receita de 549, por quê? porque a gente fez aqui a análise certinha do alligator, então o que eu falei pra vocês, a estratégia é batata, funciona, só analisar aqui né, a gente viu, ó aqui rompeu tá vendo? Verdinho, vermelho rompeu a roxa pra cima, foi tendência de alta aqui ao contrário, vermelho e verdinho rompeu pra baixo, foi a tendência aqui e deu queda, então só fazer essa análise, muito potencial a estratégia, e bom, depois é só sacar aí o lucro né galera, lembrando aí que é tudo de forma segura tá, a plataforma tem segurança, lembrando também que a plataforma é regulamentada pela Comissão Financeira Internacional, ela tá disponível em mais de 130 países ao redor do mundo, então pode ficar tranquilo que tem segurança, as transações são protegidas e seguras, e se você quer começar cara, em literalmente 15 segundos, você pode se registrar na Binomo, os links estão aí embaixo, corre agora, beleza? E você entrando aí pelo link tá bom, todos os detalhes vão estar tá embaixo, você também vai ter um bônus promocional, então aproveita agora, ok? E lembrando que a Binomo é para maiores de 18 anos e existe o risco de perda de capital, por isso que eu fiz esse vídeo, né, para você melhorar e minimizar o risco. E é basicamente esse o vídeo de hoje, galera, lembrando que o vídeo não é uma dica de investimento, ok? Vou ficando por aqui, valeu e até a próxima!